o programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, vai falar sobre plastimodelismo. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto? Paulo Eduardo Bertolazzi, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Paulo, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado pela presença. A honra é minha, prazer, prazer é meu. Paulo, falando sobre plástico um assunto muito novo para mim, eu uhum. reconheço isso. Gostaria aqui de abrir essa nossa conversa, pedindo para que você aí faça uma fala introdutória, no sentido de explicar para os nossos internautas e para mim também, claro, é esse conceito. Quando nós falamos de plástico nós estamos falando exatamente do quê? Ah, então eu posso falar da história Pode. do plástico Ele começa no período aí de. Entre Primeira e Segunda Guerras Mundiais, onde você tinha maquetes de madeira, né, simulando os veículos, no caso, inimigos. Então, você tinha uma didática com a tropa dele de saber identificar os veículos inimigos, aeronaves, embarcações, né, veículos blindados, etc. E isso se aumentava o efetivo da tropa, né, porque você malvejava. É, alvos aliados, né? alvos amigos Você tinha sempre a intenção de alvejar o inimigo Então você tinha essa didática Numa sala de aula mesmo né? Com silhuetas, com maquetes de madeira De aviões de madeira, aviões, ve veículos E com o passar do tempo Você pode até ver em filmes, você vê muito isso né? As pessoas simulando, a gente fala dogfights né? Manobras de combate aéreo Então ele pega uma maquete de um avião inimigo uma maquete do avião amigo que ele pilotava. E eles fazem toda, toda a didática de evasão, ataque, manobra de fuga, né? para você interagir o piloto no solo de manobras que ele ia efetuar depois na aeronave. Tá? Nessa época, você tem o descobrimento do baquelite, que é o primeiro, acho que é o primeiro material plástico conhecido para a fabricação né? industrial de escala industrial um visionário, né, não sei, não sei o nome, não sei quem foi, teve a ideia de produzir kits, maquetes, em escala, né, de plástico, em forma de kits para serem construídos, representando um avião, um veículo, etc. E aí, esse público-alvo foi o quê? O infantil, né, a criança. Só que pra, para alegria e curiosidade, assim, e espanto, o público adulto que se interessou mais por isso, né? Porque quer, quer queiro ou não, né? Acho que despertou aquela criança interior, né? E o público adulto focou naquilo, queria muito aquilo. E aí você teve todo o um desenvolvimento da indústria, né? De detalhe, de escala, de né? minúcia, né? Então porque toscamente no início você tinha, por exemplo, um avião, era fuselagem, asa, empenagem, né? No máximo, lá uma hélice. Com o passar do tempo da, da exigência do público adulto, você começou a ter aí um trem de pouso, detalhamento, cockpit, né? Então, hoje, o, o plastimodelo hoje, você tem, assim, representado o cinto de segurança, painel de controle, o manche, tudo, né? Praticamente tudo. Ô, Paulo, é, você traz um elemento, é, eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, e é uma leitura que eu tive em cima da sua fala. O plastimodelismo, num determinado tempo da história, especialmente no seu surgimento, me dá a impressão que foi um elemento que estimulou o conceito da estratégia. É isso ou é a leitura minha está errada? Ele, Acho que ele leva em conta a paixão que você tinha de ter um objeto, né? um veículo real na estante da sua casa, entendeu? Porque os grandes fabricantes na época, o que eles faziam, por exemplo, um exemplo, Ford, ele contratava um modelista para fazer uma miniatura do do carro que estava sendo comercializado para presentear os fornecedores e clientes, né? A Boeing fez muito isso, né? Empresas aéreas faziam, acho que acredito que fazem até hoje, não sei. É, então, você contratava o um modelista, fazia maquete, e presenteava o cliente, o fornecedor. Era um mimo e era marketing puro. Sim. Porque você tinha o produto dele numa escala real, né? Quer a gente fala de escala, é real, tá? Reproduzido na mesa da sua cozinha, da, da sua sala, da, na sua estante, né? Era uma paixão do, de você ter aquele objeto. Né? e ao mesmo tempo era marketing né Sim. industrial da época quero aproveitar nessa linha e tentar compreender um conceito que inclusive nós discutimos aqui num outro programa de entrevista recente inclusive sobre a questão do artesanato é possível dizer que o plastimodelismo é um tipo de artesanato ou não ou depende ele é um tipo de artesanato ele ele vai o que, que ele vai incidir no plastimodelismo, criatividade, pesquisa histórica, habilidade manual, é, paciência na construção, você desenvolve conceito lógico, de lógica, né? Porque você tem uma sequência de montagem no plastimodelo, né? Você tem que saber o que, que eu vou fazer primeiro, vou pintar ele ou vou construir? Você sabe que você tem que construir, né? E você tem, por exemplo, o cockpit. Você tem que pintar o cockpit antes, fazer o fechamento da fuselagem, depois tem uma funilaria toda né? envolvendo, envolvendo isso. Né? Você tem asas, tem empenagem e tal. Eu, eu, falo mais, eu falo mais do, do avião porque é, o, é a parte que eu faço né? de, de aviação. Né? Então, você tem todos esses conceitos. Todos esses conceitos. Habilidade, criatividade, pesquisa histórica. Porque o proximadilismo profissional sério hoje ele é muito voltado você representa a, o veículo historicamente. Cor, é, cor, desgaste, onde atuou, então, tipo assim, onde que sujava esse veículo? Né? Onde que desbotava a cor desse veículo? Ficava no sol? Ficava na areia? Ficava no mar? Né? Toda essa didática de representar a história do plastimodelo. O Paulo, agora, é, queria que você relacionasse também um outro conceito que fica muito claro na sua fala. Quando a gente fala de plastimodelismo, né, e você disse que boa parte dos adultos realmente se relacionou com ele, eu queria que você falasse sobre a questão da memória afetiva do adulto em relação à construção ou em relação ao, ao objeto já pronto. Como que no seu ponto de vista de quem aprecia o, o, o plástico-modelismo e de quem também constrói objetos. Existe muito desse elemento nesta construção? Da paixão? Da memória afetiva. Da memória afetiva? Ah, tem. Muito. Eu, com quatro anos, tá com quatro anos de idade, eu posso dizer que meu pai levava para ver a Esquadrilha da Fumaça, levou uma vez no, no aeroporto de Americana, né? que era o, era o clube na época, e eu, digamos, dava saltos no colo do meu pai, né com a emoção de ver os aviões dando rasante. Então, a minha, a minha paixão por aviação foi assim, atrelou ao modelismo Quando eu descobri que eu podia construir um modelo que era um modelo que eu via voando nos céus, aquilo para mim foi assim, né? Então, é aquela criança, né? É aquela criança que falou, não, agora, agora eu tenho, né? Na mão. Eu posso, eu, construir isso aqui. Sabe? Uma paixão, assim, que você, você pega, né? E você consegue pegar na mão depois, né? Porque é um modelo, né? Sim. Que tá na sua mão, né? É uma reprodução muito, muito próxima, né? Um, da, da, do real, né? Muito, muito. E o apaixonado, no caso, por aviação, igual eu quando viu aquilo, que a gente tinha a Revel nacional, né, que fabricava os modelos aqui no Brasil, né, do seu Arnold Koller, né, que infelizmente a Revel fechou em 91, né, tinha sede no Rio de Janeiro. Qualquer lugar que você entrava, naquela época, da minha idade de criança, se ia num carrefour tinha o plástico modelo da Revel para você comprar, se ia nas lojas americanas, ou se ia no pão de açúcar, qualquer lugar que você fosse, onde tivesse brinquedo, você tinha uma sessão de plastimodelismo separada. Porque a Breveur era nacional. Né? Ela abastecia muito o mercado com né? plastimodelo. Então era uma, um deleite né? para a criança. Ô Paulo, eu quero aproveitar e é, é seguir um pouco nessa linha que você está falando sobre a questão da inspiração e da construção. Você disse que você gosta de aviação, mas você seguramente tem contatos de outros colegas que realizam a mesma atividade. Como é que é essa relação, Paulo, no sentido de o que te inspira é o que você constrói, é ou você constrói aquilo que de repente tem um interesse de mercado? Como é que funciona essa questão? É, a gente tem uma paixão assim, você tem uma paixão, eu tenho uma paixão atrelada assim à história da Segunda Guerra Mundial. Então eu procuro representar isso no modelo. Tá? Marca de combate, desgaste, enfim, tudo isso deixando o modelo mais real possível. <risos> Perdão. E hoje você tem uma. Hoje você tem já uma vertente comercial. Você monta por encomenda. Você monta para os colecionadores. Então tem, você tem um colecionador que ele quer colecionar o plástico modelo, mas ele não monta. Ou ele não tem habilidade, ou ele não tem tempo, ou ele não tem disponibilidade de alguma coisa. E você você monta por encomenda. Você monta para ele, e ele monta a coleção dele. Tá? Você já tem aí uma você tem aí já um, uma vertente mão de obra, vamos dizer. Eu compro o kit e dou para o Anderson montar. O Anderson monta para mim, monta e pinta. Eu coloco na minha coleção. E eu remunero o Anderson, claro. né? Sim. É ele que montou para mim. né? Já é, um, já é um mercado. Já é um mercado. É. E falando de mercado, eu quero que você... Que é uma curiosidade, inclusive, que eu tenho. né? Explique aqui a diferença entre o plástico modelismo e o conceito da maqueteria. Quais as relações, como é feito um, como é feito outro, ou se ele se relaciona de repente num determinado projeto, como é que funciona? Ele se relaciona porque o plástico modelo geralmente é um kit que ele é industrializado e colocado à venda comercialmente. E você compra ele, tá? E você monta. Atrelado a isso, você tem o que a gente chama de aftermarket, né? que você compra depois. Então o que, que é? É o detalhamento de cockpit, de cinto de segurança, você tem as máscaras para fazer as pinturas, né? Que é usado muito a aerografia hoje, né? No, no, no início era mais pincel, né? Sim. Mas hoje é muito aerografia, né? Porque não conhece o aerógrafo, né? Instrumento tipo a caneta de pintura, né? Um mini revólver de pintura. E você atrela isso, todo o resto, todo o resto. Porque se eu vou montar o kit, que é um, um, um avião da Segunda Guerra, e eu falo assim, não, ah, eu vou colocar no cenário. Aí eu faço um cenário de deserto, no caso. Eu vou usar areia, eu vou usar gesso, eu vou usar cola, vou usar a minha inspiração de, de maquetista, né? Como você disse, né? Vou construir um cenário. Né? Então o kit eu comprei industrializado, eu montei. O cenário eu fiz da minha mão. Né? É, do zero. Por assim dizer, né? Pega uma base e monta um cenário. Né? Posso agregar elementos, é, figuras, né? Que também são comercializadas, né? figuras em escala, humanas, é, equipamentos, tudo que você imaginar. Árvores, né? Cenário, de, cenário real. O Paulo, e quando nós falamos, por exemplo, é, de valores, referenciais de valores, hum. como é que vocês. É, pautam essa questão é depende do tamanho depende da dificuldade depende do contexto histórico quais elementos são colocados é, na mesa na hora de vender ou construir um, um, um plast modelo né a gente tem um conceito que ele é meio seguido não é não é uma coisa universal tá o conhecimento que eu tenho de Brasil aqui eu compro um kit plástico, tá? Kit está na caixa desmontada. Quero que tal pessoa monte para mim. Tá? Ou, ou, ba... ou a base hoje é o quê? Você vai cobrar um valor referente a três vezes o valor daquele kit. tá? Uma coisa comercial. Paguei 100 reais do kit, R$300 e vou fazer a montagem do kit para você. Montagem que eu falo, Sim. você entrega, montado para você, né? tem pintura, tem vernizamento, tem detalhamento, tem a construção em si, né, de tudo é, é moroso, é uma coisa morosa, é. na, no, na média assim um mês para construir uma peça para você fazer a construção de uma peça um modelo vou dizer para você assim básico, tá? Uma coisa bem básica não é um não é um porta-aviões. Exato. Tá? É, por exemplo, eu queria saber nessa linha, ou na, na, na sua experiência toda, qual foi o, o, o elemento, o objeto que demorou mais tempo para você construir? Eu acredito que foi. Não, não vou saber dizer o nome. Ah, eu, eu faço muita. Eu sempre faço muita aviação, né? E sempre na escala 1 para 48, que foi a minha preferida, né? Que eu tive mais afinidade, vamos dizer assim. Ah, eu acho que um mês e meio, dois meses, o modelo é bem mais assim, bem mais específico. Uma pintura, né? Bem mais morosa, né? Que foi um modelo comemorativo. Acho que foi um tucano da. um Embraer Tucano, que ele era comemorativo de 30 anos do, do lançamento do Tucano. né? Do avião Tucano. E foi uma pintura, sim, que ela é, ela é comemorativa, então tem vários elementos de cor, né? Sim. Inclusive tem um tucano, né? Desenhado na fuselagem dele. Então, isso aí eu demorei. eu acredito que eu demorei uns um mês e meio, eu acho. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o Paulo Eduardo Bertolazzi sobre plastimodelismo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta conversando aqui. Um minutinho só, nós já estamos de volta.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 Agora, 19-3457-5412, WhatsApp, 19-997-08-5488. Conectando você ao mundo, tagboostelecom.com.br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 Poupe Saúde, Santa Bárbara do Oeste, 19 3455 5494. Da e alegria, tomar esportivo todo dia, esportivo faz bem.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 Que tal você fazer mechas aqui comigo, com preços acessíveis e com uma excelente qualidade? Clica no botão do WhatsApp e saiba quais são esses preços e essa qualidade que eu tenho para te oferecer. Estúdio Sabrino Medo, aqui em Santa Bárbara do Leste. Caiu no chão, quebrou, molhou o seu celular.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 Paulo Eduardo Bertolazzi. Ô, Paulo, é, queria tocar num assunto aqui para falar um pouquinho da questão de mercado, né? É, o mercado de plástico-modelismo tem um faturamento hoje aí de 8,4 milhões de reais por ano. Qual a sua análise em relação a esses números? Se você, se você pegar por base população do Brasil. Eu acho que, se não me engano, o IBG agora, né? 60 milhões? Acho que mais ou menos isso, né? É muito pequeno. O, a, o, o mercado de plástico é muito pequeno no Brasil, levando em consideração a população Sim. que a gente tem. Uma, um, um índice europeu, asiático, ele é muito maior que isso muito. Você tem, você tem didática já de plastimodelismo nas escolas, para você ter uma ideia. O aluno de primário está lá montando um plastimodelo, desenvolvendo aquilo. É uma matéria obrigatória, se, se me falha a memória. Então, aqui a gente não tem essa cultura. Ele tá, eu acredito que a gente está adquirindo agora. Com a impressão 3D, que você hoje você tem, né? Você tem uma impressora em casa que você reproduz réplicas, figuras, etc., em casa. Né? Você não precisa mais recorrer a uma compra né, exterior, um produto industrializado, você faz em casa. Eu acho que agregou muito e eu acho que despertou muito no, no, no modelismo, da impressão 3D. Sim, e por que você acredita que na Europa existe essa cultura e no Brasil não? Você tem mais uma cultura voltada a colecionismo, museus. Você vê que um passeio uma, um passeio de férias na Europa é você visitar um museu. Você pouco vê isso aqui. Não é uma cultura histórica, né? não é um valor dado. E eu acredito que isso aí... Porque nos museus você tem né? objetos reais e você tem até a parte de plast. Sim. Você tem a parte de plástico e modelismo nos museus. A criança, ela fica muito ligada a isso, né? O adulto vai no museu, a criança vai, o filho vai, a filha, e vê aquilo. Então, aquilo é palpável, porque é, é o objeto que você consegue pegar na mão. o Paulo, e como psicanalista que eu sei que você é, é, no seu entendimento, quais elementos são desenvolvidos numa criança quando ela, desde pequena... Desenvolve o plastimodelismo ou convive com ele? Eu acredito que desenvolva... Acredito não. Tenho certeza. Concentração, raciocínio lógico, análise, é, paciência e o okay. quê? Desenvolve a criatividade, com certeza. Porque a construção de um modelo vai levar a outro, que vai levar a outro e o aprimoramento você tem com isso você sempre, o plastimod, o plastimodelismo a gente sempre fala o próximo modelo vai ser melhor que o anterior porque eu já aprendi um monte de coisa com esse aqui então ah eu errei aqui no próximo não vou fazer isso eu vou fazer assim então aprendizado é de modelo para modelo e o desenvolvimento de todas as técnicas né da habilidade manual ao estudo pesquisa raciocínio é, eu vejo que essa é uma questão, essa linha de raciocínio do melhorar sempre, é, eu acho que não está só no plastimodilismo, eu acho que isso, até queria que você comentasse isso, está em todo artista, né, de aprimorar Arts. a sua obra sempre. Artes, é. Eu acredito que a arte sempre leva para esse lado. O artista ele sempre quer fazer melhor e aprimorar, e com isso ele aprende. E você aprende a pesquisar, inclusive. O plastimodelismo leva muito a isso, você pesquisar, fazer pesquisa histórica. E pode ser histórico, pode ser fictício. Você pode reproduzir os, os modelos e a, os personagens ficção. Hoje, numa convenção de plastimodelismo que tem né, em todo o país, você tem anualmente, você vê muito... está crescendo muito, né? figuras de ficção e de fantasia, né? baseada em, em videogame, em livro, em filme. Então você tem a parte histórica, fiel, e você tem essa parte lúdica do, da, da fantasia. E falando sobre questão de plastimodelismo e o futuro, como é que você enxerga este mercado, esta arte, no contexto brasileiro? É possível melhorar, Paulo? Eu acredito que o fator financeiro... Do, do brasileiro ele pesa porque o plastimodelo ele nasce como hobby né ele continua ele tem a vertente comercial tem mas ele continua tendo a aura de hobby e para você despender isso você tem que ter uma prioridade do lazer para você ter adquisição disso né então uma situação financeira boa eu acredito é, você despende mais pro, pro hobby que é o plástico que é o plástico. E pessoal falou muito que a impressão 3D iria tipo matar, né, entre aspas o plástico modelismo, e eu acredito que não eu acredito que deu um up você, hoje você pode casar muito bem a impressão 3D que você faz na sua casa pô, você pode recriar figuras na sua casa, própria casa você adiciona num cenário de plástico, de plástico né, uma maquete. Eu acho que veio agregar, não veio atrapalhar. Ele melhorou. Ô Paulo, é, queria muito te agradecer pela presença para conversar em relação a um assunto que eu, como falei aqui, não tinha nenhum conhecimento e sempre agrega, a gente vai conhecendo pessoas novas com conhecimentos novos. E o mais importante, eu acho, que desse programa é a possibilidade que a gente tem de partilhar, sabe? E é, eu queria te agradecer muito por essa partilha e gostaria que você fizesse agora aqui as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. E mais uma vez, claro, muito obrigado. Eu agradeço. É, é um canal que você abriu para o é um pessoal entender um pouco o que é o Plast, a, o futuro dele, de onde ele veio, o que ele representa na, na nossa sociedade, assim... É um lazer? É um lazer, mas é um lazer... Uh, como que eu posso dizer? Técnico? É um lazer profissional. É uma coisa que você está sempre... É uma coisa adulta, você está sempre levando para o aperfeiçoamento. Eu acredito que ele agrega muito... É, tirar o estresse e ao mesmo tempo você está absorvendo e tá tendo um conhecimento bem legal daquilo, né? Uma coisa um bem aprendizado, é, é um aprendizado bem legal. Num momento de lazer que você tem. Legal. Bom, Paulo, mais uma vez obrigado, saúde, paz, Deus abençoe sempre, muita prosperidade na vida pessoal, na vida espiritual, enfim, todas as atividades que você for desenvolver. Obrigado. Viu? Pra nós também. Obrigado.